Devido a não, não ter acontecido um planejamento, né, logo no início, quando tudo começou, é, algumas, algum, alguns setores ainda aqui do, do trecho 1 e trecho 2, as pessoas elas, elas usam água encanada, mas né, de forma irregular, né, tanto a água quanto a luz. Né. É, o governo já cumpriu uma parte do trecho 1, né, trazendo infraestrutura, e tem outros, outros, outros, outros setores aqui do trecho 2 e no trecho 1 também que ainda vai passar por um projeto, né? Mas enquanto não chega o esgoto é dentro de cá, é no quintal mesmo.